Tudo bem, Valve, sabemos que o jogo está no back, mas isso daqui jamais deveria acontecer. A comunidade acabou de descobrir, possivelmente, o maior exploit da história do CS. Com apenas um comando no console, você ativa um all-hack, porém, um all-hack permitido, afinal, está dentro do próprio CS, ou seja, você não será banido. E para quem acha que esse comando só funciona em sala privada, Nananina não. Dá pra usar no comp, no mata-mata, onde você quiser. Bem, já estou aqui no Counter-Strike 2 e o comando é esse daqui. CL, underline, physics, underline, underline, active, 5. Dei o comando, esse contorno aparece em volta dos bonecos e por detrás da parede eles servem de wallhack. Isso não era pra acontecer. Ok, o jogo tá no beta. Erros são comuns. Mas isso não. Isso, isso não era pra acontecer. Importante lembrar que o CS2 já foi lançado há oito dias. E esse comando foi divulgado agora. Mas e se alguém descobriu logo no comecinho e utilizou por todo esse tempo? Porque, obviamente, alguém já deveria saber desde o começo. E essa pessoa não deve ter guardado segredo. Deve ter passado, no mínimo, ali para os seus amigos no Discord. Eu confesso que jogando esses dias eu desconfiei ali que estava, possivelmente, contra alguns cheaters. Mas pá não era, mano. pá era esse comando aqui, que é muito forte. Vou puxar uma partidinha competitiva curta. Só para vocês terem noção da gravidade da situação. Pronto. Tô no comp, já ativei o comando. <risos> Mano, isso é inacreditável, velho. Vou comprar aqui uma Desert Eagle <risos> e uma Smoke. O comando, por algum motivo, não mostra ali todos os players. Deixa eu tentar ativar mais uma vez. Talvez seja isso. Aí, ó, pronto. <risos> Agora carregou todo mundo. Ah! Ó, oh, ó, oh, oh, que bizarro, ó. Oh. É, eu morri. Aí, Mas esse pai também tá com comando. O cara aqui tá divulgando o comando, velho. Nossa, que coisa feia, mano. A Real aqui viralizou, tá todo mundo utilizando já. Não dá mais pra jogar CS2 por enquanto. A Valve precisa arrumar isso, mano. Agora. Ó, ninguém sabe que eu sou eu aqui. O cara acabou de divulgar o comando, tá todo mundo de Orado. Um ó, ó, no carro ali, ó. Ó. Como assim, né? Enfim, é isso. Tá todo mundo utilizando, rapaziada. Eu nem vou perder meu tempo, porque eu sei que enquanto eu vou arrumar, 90% dos players estarão utilizando esse comando, que não é legal, né? É muito ruim. Aí, ó. Olha isso. O cara lá não, não sabe do comando. O pessoal vendo mais... Novo. Mano... Eu não vou jogar isso daqui, porque não tem graça nenhuma. Ah, tá divulgando. Agora todo mundo vai usar. Mano, todo mundo já divulgou. Até próprio já mostrou isso em live. O ponto é, viralizou, todo mundo já sabe, todo mundo vai usar e a Valve precisa corrigir logo. Se inscreva no canal para mais novidades e deixe o um like nesse vídeo. Eu sei, é ter um milhão de inscritos e falta pouco. Falou. Highlight active 5. Oh my god. They did not fix it. I have literally wall hacks. Ok, ok, this <risos> one, right? No, it. One long. One, one just. It, it, it, oh what? Oh shit! The cheats? What is this? <laughs> no. Why can't I turn it off, dude? Maybe I put it along, to. Is it false? It. Oh shit, bro! This is like war hack. Are you kidding me? This actually like. <laughs>